Estamos de volta com o Virou Moda e olha gente, o assunto agora, vou confessar para vocês que eu desconhecia a Vitória Carolina, Você já ouvia, já ouviu falar em palhaçaria? Terapêutica? terapêutica não. Palhaçaria não, terapêutica para mim é novidade. Fiquei super é, curiosa para saber como é que funciona, <risos> como é que é, porque é um assunto que a gente desconhece. Acredito que o pessoal de casa que está nos assistindo também tem muita curiosidade de saber o que é a palhaçaria terapêutica. Bom, primeiramente, tudo bem? Né? Tudo Explicando bem, então sabendo. o que é palhaçaria terapêutica, vamos dividir em duas etapas. Palhaçaria vem de palhaço, né? Para. Estudo do palhaço, ou seja, a oficina do palhaço, né? E terapêutico é, como diz o Freud, Uh, aquilo que é falado e ouvido né? resumindo muito bruscamente assim, então a gente pode dizer que a palhaçaria terapêutica é o riso que é falado e escutado né? a gente trabalha o riso como objeto do terapêutico me identifico Confessa, Maria, confessa. O <risos> intervalo. Eu vou, falar... eu vou até dizer que na hora do intervalo, eu estava tentando ser séria o tempo inteiro, né, uma pessoa aqui, né? Ali? Entrada, sim, daí ele veio e me disse é que eu pedacinha. tenho um pouco da palhaçaria. E olha só o que tu está falando. Então, já começando o nosso processo para falar de palhaçaria terapêutica, se a gente pegar a Revolução Industrial, né, a gente vai falar justamente sobre isso, que uma pessoa bem-sucedida vai ser aquela pessoa que é séria, não é? Se a gente colocar uma pessoa de terno, uma pessoa de terno e gravata, e, e do lado uma pessoa sorrindo, a gente vai identificar que a pessoa que é séria, que está de terno e gravata, é uma pessoa bem sucedida. Sim. E a pessoa que está sorrida, sorrindo, é o que, que ela é? Uma palhaça, uma, uma boba. Né? Então, a gente ah. diz assim, por exemplo, o que, que as mães dizem, principalmente para as mulheres? Né? Ah, não, fica te refestelando. né? É, Clássica é. aqui do Rio Grande do Sul. Né? Fica rindo muito, por isso, que, por isso que ninguém, Mas... por isso que ninguém, por isso que ninguém Ninguém acredita, né? E dá é. voto pra ti, porque tu tá sempre rindo. Então, agora a gente tava brincando e tu antes, né? Tu tava te controlando, talvez, pra não ser espontânea <risos> ter o teu sorriso. O que, que acontece com essa energia, né? Essa energia psicossocial, psíquica, essa energia, ela vai ficar trancada, né? Ela vai ficar ali no teu inconsciente trancado, tu não consegue soltar ela e tu vai adoecer. Então a palhaçaria Meu Deus, Maria. terapêutica. Ah, deixa eu soltar, <risos> solta deixa soltar, Agora <risos> até <tem> um calor. <risos> ela... ah, a palhaçaria terapêutica é tu poder expressar todo esse teu riso, esse teu sorriso, essa tua gargalhada que tem uma função fisiológica, né? Quando tu, quando tu sorri, quando tu ri. Quando tu dá uma gargalhada, tu libera endorfina e outras substâncias que saem lá do teu tálamo, do teu hipotálamo, corre né? pelo teu pelo teu sistema todo ali. A Marina está sempre e... liberando a endorfina, Pronto. então. Exatamente. Está sempre, sempre. <risos> feliz. Até, não, mas é verdade, assim, até em momentos tristes já aconteceu, por exemplo, de eu ter que apresentar programas, enfim, e na hora da, de, na hora de trabalhar, no caso, eu esqueço os problemas e começa tudo de novo, é um assunto, assim, eu, por exemplo, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz e isso me faz bem, claro. mas eu queria saber se é... Existe maneiras de se trabalhar isso, porque, por exemplo, eu me sinto bem, porque esse é o meu espontâneo, mas existem pessoas que precisam fazer isso, né, para poder uhum. se sentir um pouco melhor. Existe alguma, claro, alguma técnica? Claro, claro, claro, existem pra muitas técnicas. isso, né, evoluir isso. A gente tem da... técnicas e ferramentas, né? Então, lá a gente desenvolveu um método, eu desenvolvi um método que se chama Parei, Olhei... Virei e fui. Rafael, desculpa te incomodar, isso na tua escola, né? Isso. Que tem cinco anos. Isso. Ah, tá, perfeito. Então, Só para conceituar isso. o pessoal, né? Que tu tem uma escola, que tu trabalha isso. Então, exatamente. Uhum. Parei? Parei. Então parei agora, né? Parei. E é parar, é parar na vida, né? Uhum. E o que é parar, gente? Parar de pensar, parar de fazer. Estagnar. Né? Estagnar, uhum. respirar. O que, que acontece? a gente pegar os maiores pensadores da humanidade, o que, que eles faziam? Eles paravam, respiravam, de repente. Ca... Caiu uma maçã e o cara olhava. Era... Hum, teoria da relatividade. É. Ele estava parado, ele estava ah, respirando. Né? Então, quando tu para, é o mesmo processo da meditação. Tu respira, é, é tu acalma, tu tranquiliza. E aí eu olho. Olhe para a minha vida. O que eu preciso melhorar na minha vida? O que eu, eu tenho que fazer? Né? Inconsciente. Claro. Inconsciente. Eu não, não, não conhecia a técnica, mas eu faço muito isso. Viu? Verdade. Isso, é, isso é a resposta para todas as pessoas. Houve várias pesquisas nas universidades de Massachusetts. E Harvard. Harvard. Que comprovam isso, né? Que legal. Então, que as pessoas felizes são aquelas pessoas que conseguem ter esse, esse time, né? Uhum. Depois de parar, eu olho. E quando eu olho, eu observo. Eu olho para isso daqui. Tu consegue tiro... ver além do que uma pessoa normalmente viria. Exato, com é o tempo, olha aquele vidro, eu observo, eu consigo tirar proveito das pequenas coisas. Uhum. E que é muito importante né? para tudo, né? E aí eu decido depois para onde que eu quero ir? Eu quero ir para lá. E aí eu vou. Então o palhaço ele para, ele olha, ele gira e ele vai. Parte daí, uhum. né? Bem assim. E a segunda parte. Quais são as duas energias indispensáveis na vida de um bom palhaço? As duas energias indispensáveis? O público? Isso é outra coisa, mas não. as energias, é a, é a fome, né? É uma energia, a fome é vontade tenho de comer, tem vontade de conhecer, <risos> de comer, de tocar, de pegar, uhum. né? E a energia sexual no sentido não do sexo, do coito, uhum. no sentido do tesão. Então o palhaço, ele... Aham... Uhum. Ele tem vontade, né? Quando tu desperta isso, tu vai começar a trabalhar e tu vai começar a vencer, por exemplo, coisas que nos atrapalham muito: timidez, crítica. É. Né? Hoje em dia a gente vive nesse mundo, você pode mais. Uhum. Você pode muito mais. Poxa, cara, pelo amor de Deus, mas será que o que eu tenho aqui já não é o suficiente? Já não é legal viver com o que eu tenho? Então, sempre tu tá mais, sempre com aquela sensação, alguém te dizendo que tu tem que ser melhor do que tu já é, né? E daqui a pouco o palhaço chega com o nariz grande, com as orelhas grandes, com uma roupa fora da calça, né? Uhum. Todo descabelado, com uma mala velha, e ele realiza um grande show. Rouba a cena. Rouba a cena de todo mundo e Legal. o que, que ele era? Ele era menos. É. Uhum. Porque o palhaço, ele tem que ser menos. O palhaço tem como regra servir. No momento que a gente, como ser humano, toma para a nossa vida servir, vocês vêm aqui hoje apresentar. Por que que vocês vêm aqui? Vocês vêm para servir. Vocês uhum. vêm para que eu possa sentar aqui, contar minha história, não. ajudar as pessoas que estão lá do outro lado, né? E todo mundo começa a entrar nessa onda e fazer isso, de servir como palhaço, a vida vira um espetáculo. E por que que eu digo isso? Porque eu, quando nasci, eu já disse isso aqui, a minha mãe faleceu no meu parto Meu pai morreu quando eu tinha um ano e meio. Oh, meu pai adotivo fugiu de casa com uma outra mulher quando eu tinha quatro anos. A minha mãe era semi-analfabeta, eu vendia cuia com seis anos de idade. E Eu me descobri artista muito cedo. Que história! E hoje tá ali a minha filha linda. Ai, que faz legal. tecido, faz circo, né? Tem a oportunidade, já tive a oportunidade de ir para África, para América Central trabalha numa ONG, de palhaços que trabalham em hospitais, a gente vê as pessoas adoecidas. Ah, isso é espetacular esse trabalho, né? Exato. Que passar a vida querendo ter E mais. não é assim, não é tão simples, né? Chegar, ah, eu quero ser, eu quero fazer parte, ir nos, nos hospitais. Tem toda uma, uma, várias coisas que precisa ser feito, né? Até tu chegar lá, porque, enfim, tu tá lidando diretamente com pessoas que precisam muito, né? Daquilo ali, crianças principalmente, né? Isso que tu falou é fundamental. As pessoas, a gente ainda precisa aprender a dar valor para aquilo que tem valor, né? Então a gente acha, nossa, o cara para ser médico precisa cinco anos, né? É. Agora para tocar um violão, quanto tempo esse cara que está tocando aqui precisou? Os mesmos cinco anos. Mesmos. Por que, que o trabalho dele vale 100 reais e o do médico vale 5 mil? Né? É, então exatamente. enquanto a gente continuar fazendo isso a gente tá dando um tiro no nosso pé. É, não é qualquer um, não é? é. E é um compromisso, né? Tu tem que estar tá lá, é dia, horário, os uhum. hospitais próximos, tudo, né? Então é bem. E eu tava vendo então, tu mandou o release, release para nós, tu já fez parte do elenco do Maluquinho. Sim, tive... Tipo, que eu, legal, foi, fantástico! Foi um dos primeiros trabalhos em Porto Alegre. Então eu vim para Porto Alegre se eu quero fazer teatro. Agora vai vir uhum. um, o cara para falar sobre PNL aqui, né? Eu faço psicologia, estudei palhaçaria com o Avner, um dos fundadores da PNL nos Estados Unidos, Nossa, olha que, que esteve que naquele mo movimento lá. E, e esse poder da mente, esse desejo de querer, né? E aí... Vindo pra cá, consegui, e acabei muito rápido fazendo parte do elenco do Menino Maluquinho, com o Júlio Andrade, que hoje Imagina. fez grandes filmes. Grandes aí. filmes. Baixa ator. A Larissa Maciel, que fez a Maísa também. E a gente excursionou o Brasil todo. E Menino prêmio, Maluquinho, legal. super conhecido, né? Imagina, a gente vendo também, foi o melhor coadjuvante, né? Também. Isso, aí ganhei prêmio como ator, com, ator com o Menino Maluquinho. Com o Menino Maluquinho. Legal. Rafael, assim, você contou um pouquinho da sua história, uhum. né? De infância, Onde que foi o momento que você percebeu que a técnica da palhaçaria te serviria como ser humano, te faria crescer, te faria ser, aonde que você começou com essa história de palhaçaria? Ah, eu vou resumir aqui, né? mas resumindo assim, com 29 anos eu estava com muito sucesso, assim, pra mim, né, tipo, para cada pessoa vai definir qual é o seu sucesso. tamanho de sucesso, uhum. né? pra mim, assim, eu também sou músico, estava tocando e o meu casamento estava acabando, eu me separei, eu entrei em, dep entrei em depressão, fui parar no hospital psiquiátrico, com depressão, não queria mais viver. E de lá eu saí e descobri que a minha verdadeira arte era a arte de ser feliz, e não a arte de me expor. E aí eu entendi que eu precisava servir. Né? Uhum. Eu já trabalhava como palhaço no Circo Teatro Girassol que eu frequento até hoje, trabalho até hoje, uhum. mas ali eu decidi que eu queria ajudar as pessoas, porque eu acho que a vida de cada ser humano é um grande espetáculo. É né? E a gente tem que viver um dia de cada vez, acordar de manhã e é. dizer assim, ó, cara, hoje eu quero é hoje, ver não, não o no que, amanhã, que vai né? dar errado, o que vai dar certo. Uhum. E a escola, então, fazendo o meu... Me chão, é. faz falar. É. A é gente montar, tá abrindo né? agora, no mês de março, inicia um curso lá na Casa de Cultura Mário Quintana, um espaço maravilhoso, tem turma nas quartas e tem turma aos sábados de manhã, quartas à noite, sábado de manhã vai fazer um processo durante cinco meses comigo, Sim. com convidados muito especiais também, professores, aonde a gente vai trabalhar tanto a parte artística quanto a parte terapêutica. E a gente vai trabalhar coisas como melhorar a timidez, desenvoltura corporal, a comunicação não verbal, comunicação não violenta, encantamento. Para quem serviria, então, é, para todas as pessoas... Todos os públicos... Qualquer ser humano que está fazendo algo e sente que precisa fazer alguma se coisa... Se comunicar melhor. Melhor para se divertir. Uhum. Quem queira sair da caixa e dizer assim, não, eu acho que a minha vida, a minha passagem, essa passagem curta aqui, ela tem que ser com muito riso, sorriso e alegria. Que legal, olha que boa ideia para você É muito tá legal e é muito harmonioso, aproveitar. né? A gente escutando aqui, a gente fica tão à vontade de estar conversando contigo, com esse bate-papo, com a tua história de vida e com esse trabalho que é muito legal. Sim, eu faço palestras para empresas e acho muito importante a gente quebrar esse muro. Ah, a pessoa que eu sou no profissional é a pessoa que eu sou no pessoal. Gente, isso é você colocar espinhos nos seus pés. Quando você vai caminhar, eles vão doer. Então, assim, eu estou conversando com vocês porque eu sou a mesma pessoa uhum. no palco ou fora do palco, entendeu? O meu cabelo, a roupa hoje, a roupa que eu estou é a roupa que eu saí de casa, que eu vou vestir, que eu vou estar, né? Eu sou a mesma pessoa na rede social porque eu já percebi, já senti isso ao, ao longo da minha vida que o bom mesmo é a gente ser um palhaço. É mesmo. Não ter pretensão, <risos> poder brincar, se divertir. Concordo, plenamente. Concordo <risos> com tudo que você falou. Muito bom aqui Muito essa presença. O telefone para contato, por favor. Isso, para fazer inscrição para a escola ou conversar comigo, pode ser pelo WhatsApp, Constru uh, Construindo Seu clã nas Redes, ou WhatsApp, 99530-8508. Vou repetir, uhum. 99530-8508. Muito obrigada. Obrigada, obrigada Rafael, aqui. por ter vindo até aqui conversar com a gente no Vira Moda. Muito e eu que agradeço que vocês durem muitos anos, possam evoluir, crescer. Produção! Obrigado! Ai. Aê, ninguém agradece, ele tá, tá é. aqui na correria aqui. Valeu e tudo de bom para vocês. Obrigada, obrigada. para ti também, Rafael. No próximo bloco, a gente vai falar sobre medos e fobias com a técnica da PNL. Não sai daí.